Bora começar a semana de olho no Bitcoin. Bom, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que, que a gente pode esperar do Bitcoin, que está numa região de consolidação aqui agora um pouquinho chata, mas a gente vai dar uma olhada no gráfico de 1 e 4 horas para identificar regiões importantes para a gente ficar atento. Então, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa seu like para apoiar, realmente muito importante mesmo, leva um segundo. Se você chegou aqui no canal de paraquedas pela primeira vez, se inscreve para você não perder as próximas análises e também aqui, ó participe do grupo do Telegram, são mais de 12.800 pessoas no grupo. Se você está em criptomoedas interessado aqui em investir nesse mercado, participe aqui desse grupo que é bem importante mesmo, tá? E quem quiser apoiar de verdade aqui o canal, aconselho vocês a plataforma aqui da Tani, tá? A Tani está apoiando aqui né, para poder criar cada vez mais conteúdos. Eles têm essa plataforma aqui que eu achei incrível, tá? Você pode operar em mais de 20 corretoras desse terminal completo aqui que você roda no seu computador ou celular, tá? Então você não tem custo nenhum, não paga mais taxa nem nada, tá? Basicamente, você está aqui, inclusive, apoiando... Uma empresa que está desenvolvendo uma tecnologia aqui nova, tá? Então, muito bacana mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo. Tá, pessoal? Então vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, vamos dar uma olhadinha que a gente pode esperar aqui agora, pessoal. Primeiro, eu quero comentar para vocês o seguinte: ó, vamos olhar aqui o gráfico diário, né? O semanal, primeiro, pessoal, vamos olhar o semanal, que é sempre importante, né? O semanal aqui, a gente fechou a semana, então, né? Basicamente fechou a semana aqui nessa região aqui dos 46 mil. 46 mil aqui, eu acho que é exatamente. Fechamento de semana foi 46 mil dólares aqui, tá, pessoal? Então a gente teve essa correção esperada, tá? Agora a questão é a seguinte, vai ter um outro candle semanal aqui né, mais baixo essa pergunta que fica aqui para gente aqui agora né mês de setembro é um mês complicado pessoal eu comentei para vocês quando eu entrei em setembro aqui falei pessoal esse mês aqui é um mês difícil com preço esticado aqui então essa correção aqui tá mais do que prevista aqui né então agora vamos dar uma olhadinha a questão se a gente vai buscar níveis mais abaixo aqui né abaixo dos 42 mil dólares que o Bitcoin foi pegar né então no, no gráfico diário pessoal olha só que interessante eu comentei para vocês aí nos vídeos anteriores né eu tinha a expectativa do Bitcoin retestar aqui essa LTA, né? Eu comentei várias vezes, pessoal, essa LTA aqui é bem importante desse cone, né? E algum momento o Bitcoin vai vir buscar testar essa LTA, né? Ele acabou não testando aqui, enfim, mas ele foi aqui, agora subiu bastante e veio testar aqui essa LTA, onde ele está tendo suporte aqui agora, nesse momento aqui, tá? Então, eu vou mandar uma entrada aqui no gráfico de 4 horas, dar uma olhadinha aqui que a gente pode ficar atento aqui agora pessoal porque essa aqui é uma região de consolidação antes aqui ó, só para mostrar para vocês ó, pessoal de novo vamos olhar aqui para pbr é né, que aqui tá interessante de acompanhar aqui também interessante ó. só para a gente entrar no gráfico 4 horas ó, o Bitcoin aqui né perdeu essa região aqui dos 45 mil 46 mil dólares né, que é a região que a gente teria aqui um suporte legal para o preço aqui né que agora vai virar uma receta resistência né? Então, pessoal, aqui agora que eu estou de olho. Se o Bitcoin perder aqui esses níveis aqui, a região dos 44 mil dólares, né? Inclusive aqui é a região lá do, do CPR mensal, comentei para vocês, né? O último suporte do CPR mensal. Eu diria até que abaixo ali da região dos, 40, dos 46 43.700 de perdendo aqui, pessoal, que é um fundo importante que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, a gente pode sim buscar aqui retestar a região lá dos 40 mil dólares, até um pouquinho mais abaixo, tá? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, que, que é o que VPVR mostra pra gente aqui agora, né? Eu vou até mudar aqui, dar uma. É, tentar mostrar você que essa região ó. aqui a gente pode ver que a gente tem maior volume de negociação né, para o Bitcoin nessa região aqui dos 40 a partir dos 40 mil dólares aqui seria aqui a região dos 40 mil dólares a gente tem muito volume de negociação isso aqui vai ser uma região importante aqui de suporte para o Bitcoin tá pessoal então é isso que eu estou de olho aqui agora tá se a gente voltar a subir com preço ó eu espero resistência aqui nessa região aqui a região dos 49.500 dólares eu espero resistência aqui para o preço aqui a gente também tem volume aqui de negociação forte aqui nessa região também ó pessoal então o BBB está tá mostrando para vocês aqui a dando as cartas do jogo para vocês tá então acompanha esse indicador né? e infelizmente esse indicador aqui ele é um indicador que ele é, é pago no Trendview. então se você não tem uma conta pró no Trendview você não consegue usar mas se você usa o terminal da Tani, que tá apoiando aqui meu canal você tem acesso a esse indicador lá no terminal deles lá de forma 100% gratuita tá então só por isso aí já vale muito a pena usar o terminal da Tani, tá pessoal inclusive aqui ó se a gente olhar essa retração aqui ó do Bitcoin esse topo aqui até esse fundo a pessoal a região que a gente teria que essa região de 618 ó seria bem próxima que região dos 49 mil dólares tá então aqui aqui se o Bitcoin pegasse essa região aqui por exemplo subir subindo aqui provavelmente eu estaria entrando num short tá que não aconteceu aqui agora né mas vamos dar uma olhadinha aqui no curto prazo que poderia acontecer tá é e agora, pessoal, se a gente perder, a gente está aqui já testando aqui né, no limite aqui o Bitcoin, testando essa região dos 44 mil dólares, se a gente perder essa região aqui, a gente pode sim buscar a região lá dos 40 mil dólares aí, pelo menos, tá? Que eu estou de olho aqui agora, tá bom? Então, vamos entrar aqui agora no gráfico de 4 horas. Ah, outra coisa que eu já esqueci também, vamos olhar essas médias também aqui, pessoal. Média de 21, semana, 21 dias, né? 50 semanas, 50 dias também. A gente perdeu aqui a média de 50 dias exponencial com essa média vermelha aqui, tá? Então, isso aqui para mim... Uh, deixa aqui numa situação um pouco complicada, tá, pessoal? Quando o Bitcoin perde essa média vermelha, que é a média de 50 dias exponencial, a gente pode ver aqui também, ó, aqui nessa, nessa subida do preço que a gente não perdeu, a gente foi testou várias vezes aqui a, me, a média de 50 dias, né? Quando a gente perdeu essa média, a coisa ficou feia, tá, pessoal? Então, pra mim, é que agora né, eu tô aqui uh, mais bearish com o Bitcoin, não só por causa disso também, tem um indicador de sentimento e vários outros fatores aqui, estão me deixando um pouquinho mais bearish com o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom? Então vamos olhar aqui agora no gráfico de 1 e 4 horas, né? Vamos começar com o gráfico de 4 horas para a gente dar uma olhada aqui, então. O que a gente tem que ficar atento? Então é o seguinte, pessoal, o que eu estou acompanhando aqui agora no gráfico de 4 horas é o seguinte, ó. A gente tem aqui essas linhas, né? Essas duas linhas aqui, ó, L, L, essas LTBs, né? Então a gente pode ver que tem aqui, ó, resistências, resistências, tudo isso aqui virando resistência para o preço, né? Então o Bitcoin foi buscar aqui testar a região aqui dos 40. 46.200 dólares que teve resistência e também está tendo suporte aqui nessa outra, nessa outra LTB também aqui, tá? Então são, são duas LTBs importantes, estou acompanhando aqui agora que está formando aqui esse canalzinho aqui de baixo, essa bandeirinha aqui também, tá? É uma bandeirinha importante que eu comentei para vocês inclusive, pessoal, se a gente perder essa região aqui, ó eu ficaria de olho. Esse, esse fundinho aqui, pessoal, tá? e ficaria de olho aqui. Se a gente perder esse fundinho aqui dos 46 mil, 43 mil aqui mais ou menos, aqui. deixa eu dar uma olhadinha, que ficou fico aqui no gráfico 4 horas. A gente perder essa região aqui dos 43 mil e dólares mais ou menos, tá, pessoal? Até nem, nem, nem, nem perder esse fundo aqui, tá? Porque a gente não tem tanto suporte aqui. Se a gente perder aqui de fato esse, essa região dos 44, tá? 43 mil mais ou menos, aí a coisa pode ficar feia, pessoal, tá? Que a gente pode começar, né? A, o Bitcoin ficar bastante bearish aqui e buscar regiões lá dos 40, os 40 mil dólares que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco né inclusive essa região que eu falei para vocês aqui dos 44 mil dólares é a região aqui o último suporte aqui do CPR mensal tá que eu mostrei para vocês no vídeo anterior tá o pivô aqui dos pivô centrais aqui o último pivô aqui é a região dos aqui é 43 .900 dólares tá então a gente perdendo essa região pessoal né? a gente vai estar Rompendo também essa, essa LTA aqui daquele cone que eu mostrei para vocês né, anteriormente, e daí a gente pode buscar a região lá dos 40 mil dólares, tá? A coisa pode ficar bem feia para o Bitcoin. Aí tá? esse é o cenário aqui, pessoal, que eu estou sinceramente mais de olho aqui agora, né? Para o Bitcoin, tá? Não estou muito otimista aqui, não. Tá? Até pelos indicadores de sentimentos que eu vou comentar para vocês mais no final aqui do vídeo, tá bom? Olha só, o Bitcoin que agora teve essa, essa correção aqui. A gente foi buscar aqui nessa linha superior do turvô central. Né? O Bitcoin teve toda essa queda aqui, né? Isso aqui é muito bearish mesmo, tá, pessoal? Assim bem que o volume aqui também não foi é um dos melhores também aqui, mas aqui agora a gente teve aqui ó, o Bitcoin caiu, né, quase foi buscar o, o, testar esse pivô aqui do, do último pivô central, né, e tá tendo resistência aqui agora no pivô mesmo central aqui do, C, do CPR, tá, então isso aqui para mim, pessoal, bota bastante, uh, me deixa bastante bearish, né, olhando isso aqui, e também, ó, se a gente limpar aqui o CPR, o CPR também, dá uma olhadinha aqui no seguinte, ó, que eu falo sempre para vocês em todos os meus vídeos, né, pessoal, essa retração Fibonacci, ó, desse topo aqui, Tá, o último fundo, o primeiro fundo que o Bitcoin já feito, ó, a gente foi rejeitado nessa região aqui de 618, que é a região dos 46 mil, 138 dólares, a gente foi rejeitado, tá, pessoal. Então isso aqui, quando a gente tem isso aqui, pessoal, o que, que acontece, né? Eu falo todos os meus vídeos sobre isso quase sempre, tá? é um dos trades aí que você pode fazer quase sempre aí, né, boa, uma tendência de baixo aqui, a chance de dar certo aqui é bem grande, é. Se a gente não, não conseguir ficar acima dessa região aqui de 46 46.138 dólares, né? A gente faria aqui um fundo mais abaixo. Então a gente perderia a região dos mil dólares, tá, pessoal? Esse aqui é o cenário, na minha opinião, mais provável de acontecer para o Bitcoin. Mas se vai, vai ser confirmado se a gente perder ali a, a região dos 43.900 dólares, beleza? Então fiquem atentos na região dos 43.900 dólares agora, tá? Porque pode ser região aqui né, interessante para short, né? Também a gente pode acompanhar aqui, obviamente, né, pessoal, essa última ter nada aqui do Bitcoin essa última queda aqui agora a gente pode puxar também aqui uma retração uma Fibonacci ó, se a gente puxar essa atração de que o Bitcoin não foi nem testar a região de 0,32, tá então enfim se ele não conseguir romper aqui a região dos 45 mil tu puxar de novo aqui acabei pagando a gente não conseguir perder, romper essa região aqui dos 45 mil e 600 dólares para cima aqui ó a coisa pode ficar bem feia para o Bitcoin mesmo tá a gente pode realmente de fato aqui a uh, uh, Entrar aqui no cenário mais bearish, tá? Se o Bitcoin tiver força para voltar aqui e romper, ó, romper a região, essa região aqui dos 46 mil dólares, daí o jogo pode mudar, tá? Daí eu vou começar a voltar aqui, ter um pouquinho mais de esperança, a gente poderia aqui fazer, né? Buscar pelo menos a região dos 49 mil dólares, que seria essa, essa, essa faixa aqui toda, né? Usando de novo essa retração fubonática, desse, desse topo até esse fundo, né? A gente buscaria testar aqui essa região ali dos... dos, dos dos 49 mil dólares tá pessoal e aqui a gente poderia ver ó, testando essa região a gente poderia ver se a gente voltaria a subir mesmo ou poderíamos fazer um fundo mais abaixo também tá mas aqui agora né pessoal eu acho que é muito muito cedo para poder ficar de olho nesses níveis eu tô de olho aqui agora na região dos 44 mil dólares tá porque se a gente perder a coisa pode ficar feio, bem feia pessoal o que eu tô fazendo aqui agora tá olhando o cenário mais bearish do Bitcoin comentei para vocês aqui na semana passada eu tô aqui Uh, altcoins pessoal tentando aqui ó uh, me livrar tá é, não são todas obviamente tem outros altcoins que eu, que eu confio aí mais no médio prazo né eu vou começar a fazer para vocês mais vídeos sobre altcoins aí tá só só o Bitcoin agora voltar a, a, a acima de 51 mil dólares eu vou começar a fazer para vocês mais vídeos sobre altcoins aí porque daí sim a gente vai poder entrar aqui numa outra fase aqui desse bull market eu vou ficar mais um pouco mais uh, me sentindo mais confortável né uh, tendo porque é muito responsabilidade para mim falar de altcoins aqui, tá? Alguns canais aí, né? Outras pessoas falam de, de, de altcoins que vão né, triplicar, que vão fazer 10 vezes. Pessoal, eu sou um cara que gosto de ser aqui um pouco mais conservador, principalmente altcoins, porque agora está aqui num risco importante, tá? Se o Bitcoin não voltar a romper a região dos 51 mil dólares, a coisa pode ficar bem feia, tá? Esse boom market pode estar aqui realmente a risco, tá? Então a gente tem que uh, ficar atento aqui agora, tá? E se a gente perder essa região dos 37 mil dólares, tá, pessoal? Aqui, ó, essa essa esse fundo aqui dos 37 mil dólares, a coisa pode começar a realmente ficar bem complicada para o Bitcoin, tá? Então, isso aqui que eu não quero ver, tá? Eu estou comprando Bitcoin até a região ali, ó, dos 39.900 que eu comentei para vocês. E essa região aqui do CPR mensal também, né? Que eu comentei para vocês no último vídeo. Aqui essa linha do S1 aqui, tá? O S1 do uh, CPR aqui mensal. O Bitcoin pode dar uma beliscada lá, tá? Então, eu vou botando ordens aqui nessa região. A partir dos 42 aqui, ordens calonadas e mais aqui, né? Mais... Uh, ordens nessa região aqui dos, dos, dos 39.900 inclusive aqui se a gente olhar ó, tem um bom volume de negociação nessa região também tá então é uma região importante aqui para a gente ficar de olho e acumular aqui Bitcoin tá bom pessoal então pessoal basicamente o que eu tenho para vocês aqui agora no vídeo de hoje é isso tá não tem muita novidade aqui não eu tô acompanhando aqui basicamente essa essa região de consolidação aqui né, do Bitcoin se a gente perder a região dos, dos 44 mil dólares 43.900 tá? eu tô de olho nesses níveis mais abaixo aqui tá Fiquem atentos também aqui ó dessa, nessa retração toda aqui, que eu já comentei para vocês no último vídeo também sobre isso, tá? Então uh, vamos puxar aqui essa retração aqui desse fundo aqui até esse topo, ó. Então as regiões importantes aqui, o Bitcoin foi testar aqui a região de 382, né? Que é também coincidentemente que essa mesma, uh, onde está aqui essa, essa, essa LTA, né? Então pessoal, ficaria de olho aqui na região dos 41.300, tá? E também na região aqui dos 38.500, mas... Eu acho que a região do, do S1, do CPR mensal, a região dos 39.500, pode ser um suporte muito bom para o Bitcoin, porque a gente vê que o Bitcoin busca esse suporte aí, tá? A gente perdendo a região dos 37 mil dólares, pessoal, daí eu vou ficar bastante bearish com o Bitcoin, a coisa pode ficar muito feia, a gente vai estar tá quebrando aqui essa estrutura de alta, tá? Vai estar tá destruindo a estrutura de alta aqui, tá bom? Então, isso aqui pode, ser, pode ficar bem complicado. Lembrando para vocês também aqui, ó, só uma lembrete também, que a gente tem um gapzinho aqui da CME, tá? E está aberto. Deixa eu até puxar aqui esse gap, que eu não me lembro de que está esse gap aqui agora. Só puxar para mostrar para vocês aqui agora no gráfico. Esse aqui é o gráfico da CME. Então, a gente tem um gap aqui da CME que está formado aqui nessa região aqui, ó, até a região... Deixa eu ver aqui onde foi essa... Essa máxima aqui, uh, desse candle aqui. A gente tem um gap... Até a região dos 32.900 dólares, tá? Então, a gente tem esse gapzinho aqui aberto que está, assim, perigoso, tá, pessoal? Isso aqui está perigoso também, tá? Porque, assim, ó, a gente perdendo essa região que eu comentei para vocês, tá? Essa região dos 34.000 dólares, a gente tá, estaria quebrando essa estrutura de alta toda aqui, né? Que eu falei para vocês. E a coisa pode ficar bem dramática aqui para o Bitcoin. Eu não quero ver isso aqui acontecendo, tá? Para mim, o Bitcoin pegando essas regiões aqui até a região de 618, tá? A região dos 38.500 essa, essa faixa aqui de preço toda vai ser região boa de acumulação, tá? Uh, eu até, inclusive, aqui, né? Alguns amigos perguntaram para mim: onde é que eu compro o Bitcoin aqui agora, André? Eu falei: cara, 40 mil dólares é uma boa compra aqui para o Bitcoin, tá? Quer botar ali uma compra que tem boa chance de pegar, 40 mil dólares, tá? Quem quiser acumular eu tô aqui fazendo um pouco mais pressionado em níveis importantes que eu tô acompanhando aqui nessa retração, né, e também nessas regiões também do VPDR que eu mostrei para vocês, tá bom pessoal? Então, basicamente, esse aqui é agora que eu tô de olho, tá? Eu tô um pouquinho embarrassed com Bitcoin, tá? A gente poderia ter mais uma pernada aqui fazer inclusive, né, pessoal, essa a gente fez aqui, ó, quem, quem gosta de... de... Das ondas de Elliot também, tá? Então, só para mostrar para vocês também o que a gente poderia formar aqui agora, tá? Então, só para dizer para vocês aqui o que a gente teria aqui agora. Então, a gente poderia ter feito aqui, ó, cinco ondas, né? Então a gente tem aqui a onda 1, um, 2, né? uma onda 3 aqui, né? 4, 5. Geralmente a onda, a onda 3, pessoal, né? De Elliot, inclusive, estava dando uma estudada há um tempo atrás. Essa onda 3, ela, ela costuma fazer assim uma. Vamos, até inclusive duas ondas dentro dela, tá? Duas ondas curtas. Então a gente conta aqui essa essa onda três aqui é uma onda sempre maior de todas, tá? Então a gente tem uma aqui uma onda duas três quatro cinco. A gente poderia fazer aqui uma, uma onda corretiva ABC, tá? Então isso aqui que é, eu ficaria de olho aqui agora, né? Então essa onda corretiva seria isso aqui. Então há uma onda aqui A, né? A gente teve essa aqui a onda B, né? Que não foi muito grande. aqui E poderia fazer uma onda C mais abaixo aqui buscando essas regiões aqui que eu falei para vocês, tá? Então é isso que eu estou de olho aqui agora é para o Bitcoin, tá, pessoal? Para mim é o cenário aqui mais é, provável, tá bom? E também lembrando aqui que a gente tem aqui no indicador de sentimento, pessoal, a coisa não tá muito boa, tá? A gente está com long short ratio aqui na região acima de 2. A gente está aqui agora na região aqui mais ou menos, na região de 2, quase 5 aqui, né? 2,5. Isso aqui para mim é bearish, tá? É, o PENTES deu uma subida aqui mas não ficou não tá não subiu tanto tá mas deu uma subida aqui considerável também tá isso que também bota risco no, no mercado aí o pessoal tá começando aí a abrir mais mais contrato então mais long aqui aberto tá pessoal isso aqui tá me deixando um pouquinho preocupado e no book de ordens aqui pessoal a gente tem que tá até igualzinho aqui tá não tem muita diferença. Tem, a gente tem um suporte legal aqui até a região dos 44.200 dólares. Isso aqui pode mudar a qualquer momento, tá? Então, pessoal, não tem muito o que fazer aqui agora, tá? É o momento de olhar aqui essas regiões que eu comentei para vocês no gráfico, tá? Olhar para ver para onde. Se a gente vai romper aqui no gráfico de 4 horas... Deixa eu limpar aqui de novo. Se a gente romper a região dos 44.000 dólares que eu comentei para vocês, se isso acontecer, a gente pode, então formar o um cenário mais bearish tá até então pessoal fiquem atentos aqui agora porque tudo pode acontecer esse mercado aqui é bastante bastante aí manipulado né? eu ficaria de olho aqui agora aqui nesse rompimento dos 44 mil dólares para poder entrar uma operação de short quem quiser arriscar mais aqui pode tentar aqui ver se o Bitcoin for buscar uma retração aqui por exemplo a região de 618 tá que eu comecei para vocês pode ser uma oportunidade boa de short aqui também tá bom então pessoal basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso tá não se esqueçam aí, então. É, de poder uh, deixar o like para apoiar aqui o canal, tá? isso aqui é bem importante. Se inscreva aqui no canal porque não está inscrito, vou deixar para vocês aqui então o vídeo de como usar aqui o terminal da TANI e como operar aqui na Prime SBT e a gente se vê aí amanhã para mais um vídeo. Um abraço!